Olá, eu sou a Thais, eu perdi 7 quilos em apenas 21 dias com a dieta de 21 dias do Dr. Rodolfo Aurélio.